Bom dia pessoal, tudo bem? Temperatura marcando 17 graus aqui em São Paulo Quem que não gosta né pessoal de trazer sua marmitinha, comer quentinha, sua comida de casa Economia, saúde né, que eu acho que é o mais importante E você pode muito bem seguir sua dieta, esquentando a hora que você quer O que você quiser, que o aquecimento é a vapor né Hoje ela já tá mais moderna Hoje ela tem fusível de proteção é, Cabo extensível que solta da marmiteira Tá vendo aqui, ó Cabo solta Tem a luz indicando que ela está ligada né? Tá aí pessoal, ó Comida quentinha, ó, ó Só pegar e almoçar você faz sua refeição em qualquer local do seu agrado, trazendo a marmita da sua casa. É isso aí pessoal. Obrigado pela visualização do vídeo anterior aí. Tamo junto aí. Quem precisar, tá o WhatsApp na descrição do vídeo. Obrigado, tudo de bom pra vocês aí.